A GRANDE PESCARIA um – O MILAGRE DE JESUS Jesus estava em um lago junto com muitas pessoas, onde todos queriam ouvi-lo. Ele perguntou a um pescador chamado Simão, posso usar seu barco para falar com as pessoas? Simão concordou e do barco Jesus disse ao povo coisas sobre Deus. Então Jesus disse a Simão, "Vá." e jogue suas redes de pesca na água. Simão respondeu, nós já fizemos e não pescamos nada a noite inteira. De dia geralmente é uma perda de tempo tentar pescar qualquer coisa porque os peixes nadam muito longe. Mas se você diz... Simão disse, eu vou tentar. Então eles saíram novamente para o lago e Simão jogou suas redes de pesca novamente na água. As redes estavam tão cheias de peixes que eles tiveram problemas para trazê-las de volta ao barco. Algumas das redes até rasgaram. Simão teve que pedir ajuda para outros pescadores, João e Tiago. Quando Simão percebeu o que tinha acontecido, ele se assustou. Ele se ajoelhou em frente a Jesus e confessou, — Afaste-se de mim! Eu sou uma pessoa má! Jesus respondeu, — Não tenha medo! De agora em diante, você não vai mais pescar peixes, mas vai conduzir pessoas a Deus. você será um pescador de homens. Os pescadores trouxeram seus barcos para a praia, deixaram tudo para trás e foram com Jesus daquele momento em diante.